Viva amigas, tenho estado aqui a fazer uns testes, tenho tentado estar a usar esta, esta peça que tem aqui no início, a tal pinha de rosa, isto é uma pinha de rosa, eu tenho estado a tentar combinar e a ver como é que fica, aqui fica muito melhor e tem a ver com as cores. Ou seja, este é mais escuro e combina melhor, faz melhor contraste com este que é branco. De qualquer maneira, este, este escuro tinha que ser mais, mais comprido, tinha que vir até aqui, tinha que ser maior, tinha que ser mais largo para compensar, porque este, este branco é muito largo. Reparem, este branco tem esta e este só tem esta, portanto falta ali um bocadinho para ter a tal harmonia. Este é muito claro. Este azul é muito claro com este, não faz contraste. Isto é importante.